Assim, ó. Hum, tudo bem, ó? Tudo bem, pode dizer. Boa noite. Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. Como estão as coisas aí? Tudo bem. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Então hoje, hoje iremos falar da integral do desejo. Né? As derivadas e as a consistência dessa integral perante ao desejo do ser e a descoberta né, da percepção do próprio desejo, a, o, o caminhar, né? o ser que começa a perceber que ele deseja, que esses desejos refletem suas percepções do ambiente, que o desejo dos outros também reflete que o desejo do outro existe inibindo em grande parte a, a projeção do seu próprio desejo e gerando correlações nessa dinâmica interativa e integrativa democraticamente. Né? Dessa forma o ser que absorve Padrões, percebe padrões, eleva suas percepções, conjuga suas visões e tem como sua verdade, a sua opinião melhor interage neste meio dinâmico de desejos. Dentre esses desejos, temos desejos associativos e dissociativos. Os desejos que associam o ser aos seus direitos humanos são plenos e são executados naturalmente sem peso. Como eles são executados naturalmente e a dinâmica humana tende a perceber os problemas como prioridade, a naturalidade dos seus desejos não é vista como uma prioridade. Se está funcionando... Não tem por que ser analisado. Isso nos remete a um bug do próprio desejo que desvincula a integridade como prioridade. Sendo assim, nos, nos, nos condicionamos a olhar aos desejos dissociativos que problematizam nossa interação humana e corrompem a nossa humanidade. Humanidade é essa que transcende as percepções dissociativas e unifica as formas e as ações. Porém, a unificação dessas formas e ações e a harmonização desses padrões feita pela habilidade chamada humanidade gera no ser um senso de autoculpa e autoimagem depreciativa devido a uma falha e o problema sistêmico da falta. Dessa forma, a solução mais adequada e coerente é focar no desenvolvimento da percepção da integridade para que a prioridade dos desejos associativos tenha permanência sobre a impermanência e inconsistência dos padrões dissociativos que são oferecidos constantemente como convites na vida social do ser. assim, ó. se Engatei aqui, assim. É, Pai José, subiu de primeira. Subi e foi indo e indo. <risos> assim, graças a Deus, graças a Deus. Mas aí a gente já sintetizou, né? O certo. conceito do desejo, dentro do conjunto desejos, atribuímos associativo dissociativo, priorizamos, integramos e estabelecemos a integridade como habilidade e humanidade como habilidade. E assim, temos mais acesso ao cosmos, acesso à dinâmica das esferas. E interação em camadas dentro do cosmos, com esferas que coexistem e esferas que sustentam umas às outras, com responsabilidades, integridades e interações cada vez mais ah, adequadamente saciadas. Não? Graças a Deus, graças a Deus a pergunta que me ficou foi uh, quando você falou de desejos associativos e dissociativos, você falou que os desejos associativos são executados naturalmente. Sim. Ó. E e que e que o ser quando está tudo sendo executado naturalmente, tudo tranquilo, o ser não não não observa não. Não percebe esses desejos. Desculpe, se eu deixei isso a entender. É isso? Não, não. Eu disse que quando ele tem padrões associativos e dissociativos, ele prioriza os dissociativos e esquece, não dá importância, não percebe os associativos acontecendo. Né? É como uma curva integral indefinida, né? Ou uma antiderivada. Ele, ele não percebe, não importa e ele nega, machinha. Mas, para você, isso não tem uma função sistêmica, porque os desejos associativos eles trazem incômodo, desconforto. Os né? dissociativos, sim. E, e não é o mais funcional quando uma coisa está trazendo desconforto que o foco seja direcionado àquilo para a resolução da... por exemplo, é igual um sapato apertado o... Sim, você estabelece limites, condiciona as continuidades e estabiliza a existência é tranquilamente priorizar né, os problemas solúveis mas para dar solução e deixar solúvel o fluxo natural dos associativos, dos desejos, eles não podem ser represados. Entendi. Porque se não você foca em solucionar uma coisa e problema mais, muito mais problema, né? Ah, vamos abrir uma hidroelétrica aqui porque precisa de energia... Mas... Uh, e, e o alagamento? Ah, não importa. Isso, isso não é, importa. E a fauna e, e, fora? Não importa, não importa. Depois entendi. sofre com o calor. Sim sim sim sim, sim sim sim sim Mas justamente o desconforto só é percebido porque ele é em contraste com um, um, um desejo associativo. Certo? Melhor. Mas aí o sim, ser sim. projeta o desejo melhor e as coisas boas que levam ele ao desejo melhor, ele reprime. Ele não dá uma, uma função de integração de si mesmo. É como se as coisas boas já são boas, então não existe. Ele nega, Sim. entende? Sim. Entendi. Então, a integração do desejo unifica e condiciona adequadamente aos direitos humanos a humanidade, eu acho, né? Mas você, a parte que eu tô tendo dificuldade de integrar é porque. Como fica a inovação e as melhorias? Entende? Porque... Ficam naturais, porque o ser deixa fluir e os convites Sim. do ecossistema ocorrem, as soluções vão acontecendo e ele não deixa de priorizar os problemas mas ele também prioriza o que é bom. Então, o que traz a solução é justamente esse fluxo natural de outros ideais que não estão conflitantes. Todas as soluções do do, do ideias e inovações vieram desse jeito, com gênios que deixavam fluir suas características. Não é? seu jeito próprio de ser, entendi Um Mas é porque eu não gosto de idolatrar os gênios porque eles também tinham não, seus, gênios seus sem. Processos associativos. É, eu não quis ah. dizer gênio atrelado à identidade, gênio certo. no seu jeito, né? Seu humor, seu tempero, acham? Causa ao Deus, né? O gênio, um ser gênio, não acho incrédulo, hein? meu Deus. É. Mas eu não consegui integrar um processo para lidar com as, as, os fatores, ou as coisas, as condições no ambiente que que geram sensação de desconforto ou que se o ser gostaria que não fossem assim. A, a dinâmica da explicação pode ser aplicada a um exemplo. Ó. Assim, vamos é lá. Ó. O Cher, ele tem um problema. Problema na escola. Hein? Vamos supor que ele está fazendo sua pós-graduação, sua especialização. Ele tem um problema é, de convívio. Assim, ele é, ele é, tem uma característica de ser mais. Um, um, como posso dizer? Ele não é tão, assim, é um. Ele é introvertido, né? Não é um hoje... problema. Eu só tô contando o cenário. Você tá muito problemática, assim, calma, calma, Não, é já bateu no filtro meu de não problematizar. Mas eu não tô dizendo, só tô falando como ele é. Tá certo. Você tá com preconceito comigo, assim, Estou sentindo. Eu percebi, ah? eu percebi, eu percebi. Tô sentindo. Você me perdoa, me perdoe. Pois é. Então, o ser ele tem essa característica, eu ainda falei, característica. Eu tava tentando achar uma palavra gentil, e mesmo assim a palavra não foi boa. Assim, desculpe. Né? Tá certo. Será então, é um ser entrano? ser introvertido tem essa característica. E... Um, no seu convívio, nos seus estudos, ele vê isso como um problema. Lembrando, vamos enfatizar. O ser agente com essa característica vê isso como um problema. Esse mesmo ser, a tem outras características pessoais, próprias, que compõem seu gênio, seu jeito, sua maneira de pensar, sua maneira de assinar as suas sentenças e formas, onde essas características deixam ele bem confortável com problemas matemáticos, com questões filosóficas, com questões estruturais. E ele interage muito bem nesses aspectos. Ele tira, ele tem ali suas provas, suas experiências no conteúdo muito bem sucedidas. Porém, em uma circunstância, em um momento, ele foi chamado a, a explicar um, um teorema que ele criou em público, é? esse ser poderia tranquilamente dizer que ele não gosta disso. E naturalmente a escola adequadamente né, iria dizer não tem problema, é o seu jeito, você tem seu jeito, não há problema. Mas esse ser não se manifestou. E esse ser iria fazer a apresentação na sexta. Mas ele está na terça. Tudo bem até aqui, não assim? Perfeito. O cheiro sofre. Porque ele fica ansioso. Ele fica com medo. Ele não deseja fazer algo que ele não gosta. O que é de direito? Assim, perfeito. Está perfeito. Ah, ele iria estar sofrendo logo o seu o seu sua performance né na quarta na quinta não foi a mesma um sistema cuidado ia ter um mediador um professor iria chamá-lo e haveria uma conversa de cuidado e carinho descobrindo o problema assim, porém assim é, esse ser fingiu que estava tudo bem e não expressou suas características, porque ele se reprimiu. Entendiam, um Acheu? A repressão da sua espontaneidade, o que sempre foi natural em suas execuções, gerou uma situação de desconforto. Eu não estou aqui problematizando o será introvertido. Mas na dinâmica anterior, antes da nossa descoberta ah, do desejo associativo e desejo dissociativo dentro da integridade e humanidade, esse ser sofreria. Na nossa dinâmica e as explicações que estão dando, sendo dadas hoje, esse ser já não sofre, porque ele deixa de reprimir, seu próprio jeito, seu gênio, porque ele ficaria ele fica, Burrocochô é uma palavra boa, ficaria tistinho. Hein? Então ah, haveria uma situação de cuidado, pois ele não iria problematizar todo o cenário. O problema em questão insolúvel seria apresentar em público que seria solúvel uh, se ele deixasse fluir outras características, como o desinteresse com certas matérias e situações. Ah, pai José, mas num ambiente melhor treinado, o professor saberia, uh, mesmo que ele estivesse ali mantendo uma certa normalidade, o professor teria condições de saber. Sim, mas é só um exemplo, vamos tá certo entendeu isso fica mais fácil ser mais espontâneo e aí ser mais espontâneo fica mais fácil solucionar as questões dizer sim dizer não estamos digamos que estamos num processo mais profundo a um nível mais a ah, imersivo da agência né desbravando sentimentos e sensações nessa filosofia Ciencial? Hein? Entendi. Então, no foco, com foco no desejo dele com integridade, ele agradeceria o convite? Diria, não, não aceito, não, não, não, não vou fazer assim. Assim sim. eu não desejo, assim sim, eu não quero. Sim, sim. Entendi. Vou, A gente escrever, também, assim. vou escrever vários artigos, mas... Não vou apresentar não nenhum. Exato, não vou apresentar nenhum. E os meios que se ajustem à, à, à minha maneira verdadeira de ser, certo? Sim. É, a gente inibe os problemas conceituais relacionados a limites. né? Você pode limitar a sua interação tranquilamente. Entendi, e sem medo de, de alguma coisa vir a faltar. É porque muitas vezes o que eu notei, é que muitas vezes se faz esses esses compromissos entende esses esse, esse se compromete costumes é mas é para que não para tentar se evitar um problema maior no futuro por exemplo ele pode dizer sim porque ele tem tem, tem receio de que se ele disser não ele pode não ele pode perder o emprego pode, sim, pode é só uma hipótese não... né hipótese. Uhum. Mas na no nosso escola perfeita, hipotética, não numa, numa haveria uma represária dessa, né? Estamos atribuindo né, possibilidades complexas para a decisão do Ceará Então, se o sistema está funcionando bem, um sistema bem administrado, ele não sofreria nenhuma consequência negativa por não. expressar a sua verdade? Sim, não teria... Não... Teria nenhuma consequência negativa e nós estamos enfrentando a, a condição de um problema no seu universo pessoal. Aí a gente uh, esclareceu aqui no nosso exemplo. Né? Entendeu? Então, se o que você disse que o desejo do outro estabelece limites também para o seu desejo, certo? Em sim, interações, sim. com um meio dinâmico. Então, se o desejo do, do, da instituição que, que tem essa função profissional que no momento ele está preenchendo, se o desejo é que seja alguém que seja capaz de fazer apresentações em público e tudo mais, talvez ele não consiga manter aquele cargo, mas ele receberia uma outra proposta de cargo de alguma outra maneira. Não, não, não faltaria ao ser que está agindo com integridade os meios para a, a vida confortável nesse plano? É isso? Sim, perfeito. Tá certo. Ah, sim. Com seu suspiro e sua sentença, podemos terminar muito bem, ó. Tá certo. É, tá certo. É justo? Vamos acertando cada vez mais para progredir, ó. Tá certo. Passa. E se o ser não... Mas eu vi uma pergunta para ser. E se o ser não tem, não sente a coragem de, de, de agir se expressar com essa integridade Não, só com de entender O que foi explicado Ele já mudou muitos gatilhos E vibrações Aí o meio já, os meios já tem condições De cuidar Porque os meios eles não cuidam porque Eles são falhos Hoje Os meios não cuidam porque os seres Não, não permitem Eles negam sem saber Olha que triste é realmente triste, pois é uma forma de abuso. Pois é, por isso estamos trabalhando com muito empenho, ó. Tá certo. Graças a Deus, Paz, ó. Gratidão, Paz de